E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar a respeito da relação de tempo e o cotidiano. O tempo nada mais é do que a duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de passado, presente e futuro. Ou seja, é o período no qual acontecem as coisas. Por isso, é importante saber que o nosso tempo ele é dividido em unidades e que nós chamamos de unidades de tempo. Ou seja, é o que usamos para medir a duração de determinado acontecimento. Ou seja, você divide o seu tempo em partes. E, claro, algumas partes são maiores, e outras partes são menores. E essa divisão pode ser feita, principalmente, em horas, dias, semanas, meses e anos. Ou seja, essas são as principais divisões do tempo. E a maior que nós vamos ver aqui são os anos. Mas vamos começar primeiro Falando das horas, nós sabemos que 24 horas equivalem a um dia. E isso é porque 24 horas é o tempo que a Terra gasta para dar a volta em torno do seu eixo. E toda vez que você tiver 24 horas, você tem um dia. Basicamente, você divide o seu dia em 24 partes iguais, e cada partezinha dessa vale uma hora. Portanto, um dia tem 24 horas. E quando nós temos sete dias, isso vai ser a mesma coisa que uma semana. E você sabe quais são os dias da semana? O primeiro dia da semana é o domingo, o segundo é a segunda-feira, depois nós temos a terça-feira, depois a quarta-feira, depois da quarta-feira vem a quinta-feira, depois a sexta-feira, e, por fim, o último dia da semana é o sábado. Olha, um. 2 3 4 5 6 e 7 dias. E meu amigo, uma coisa muito interessante aqui. A maioria dos meses tem 4 semanas, mas alguns têm próximo de 5 semanas. Mas vamos considerar que toda vez que você tem 4 semanas isso vai ser a mesma coisa que um mês, e você sabe quais são os meses que nós temos? Nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e, por fim, dezembro e que dá um total de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 meses. E toda vez que você tiver 12 meses, você vai ter um ano. Então, 12 meses é a mesma coisa que um ano, sendo que, dependendo do mês, a quantidade de dias pode ser 28, 29, 30 ou 31. Ou seja, acontece uma variação entre 28 e 31 dias em um mês, sendo que janeiro tem 31 dias, fevereiro tem 28 ou 29 dias, e eu já vou explicar isso. E aí, março tem 31 dias, abril tem 30 dias, maio tem 31 dias, junho tem 30 dias, julho tem 31 dias, agosto tem 31 dias também, setembro tem 30 dias, outubro tem 31 dias, novembro tem 30 dias, e, por fim, dezembro tem 31 dias. E fevereiro vai ter 29 dias, Somente quando for ano bissexto. Deixa eu colocar isso aqui ao lado. Deixa eu chegar um pouquinho aqui para o lado para ter mais espaço. Toda vez que você tiver um ano bissexto, significa que fevereiro tem 29 dias. Então, nós podemos dizer que um ano tem 365 dias ou. 366 dias, se for o que chamamos de ano bissexto. Só para você entender por que nós utilizamos o ano como unidade de tempo, saiba que a Terra ela está girando em torno do Sol. E o ano é a quantidade de dias que a Terra demora para completar esta volta. Deixa eu descer o vídeo aqui. E vamos ajudar o Juninho a responder algumas perguntas? Ah, esse aqui é o Juninho, tá? A primeira pergunta é Quantas horas tem um dia? Pause o vídeo e tente ajudá-lo. Como nós vimos, o nosso dia ele é dividido em 24 partes, e cada parte representa uma hora. Portanto, um dia é igual a 24 horas. E a segunda pergunta é quantos dias tem uma semana? Lembra, nós vimos que os dias da semana são esses aqui, ou seja, um total de sete dias. Portanto, se eu descer aqui de novo, nós podemos colocar que uma semana tem sete dias. E quantas semanas tem em um mês? Nós vimos que um mês é igual a quatro semanas. Lembrando que isso é uma aproximação, porque, dependendo do mês, pode variar. Mas podemos dizer que um mês tem quatro semanas. E quantos meses tem um ano? Nós vimos que um ano é igual a 12 meses. Portanto, se o Juninho ele respondeu as perguntas dessa forma, ele acertou todas elas, né? Mas eu espero que essa aula tenha te ajudado bastante com relação de tempo e o cotidiano. Então, até a próxima, pessoal!